Oi, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Mar menina, não teve vídeo ontem, né? Oi, gente linda! <risos> mais um vídeo! Você é o que é meu assistente, é? que uhum. o quê que você tá falando aí? Oi, gente, Oi, gente linda! Ó, Vai para lá, gente linda, aqui, ó! Ai, gente linda, vai lá com pai, vai. Bora, lá pra sala. Oi, oh, gente linda. Bora. E essa semana não teve vídeo na quinta, como eu costumo postar. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã. Por isso que eu tô aqui nesse vídeo rapidinho para dizer pra você. porque que eu não postei vídeo? Essa semana foi uma correria. Eu estou ajudando Artur Arthur no clipe novo dele. E contei... De primeira mão, só pra vocês, segredo nosso Ninguém sabe, ele não postou nada ainda nas redes Mas você já sabe de primeira mão Então corre lá no canal dele Confere, assista, você vai adorar Um clipe muito, muito legal eu tava ajudando ele é O pai de aqui é Emanuel apareceu aqui de quebra, né? Sem aula, feriadão, prolongado, aí tem que gravar com as crianças. É, as crianças também participam. Então, corre lá, confere e eu vou deixar o um link aqui na descrição do vídeo. Arthur Giovanni. Aí, assim que ele postar o vídeo, você já corre lá e confere. Você vai adorar. E eu estou ajudando. Eu acho que vocês vão gostar. E pra você que é novo aqui no canal, tá me vendo pela primeira vez... Ah, sim de popinha. Gostou da minha popinha? É eu sem... a primeira vez que eu gravo vídeo de popa. Pela correria também, não deu tempo nem de arrumar o cabelo. <risos> eu tive que fazer essa popa. Cabelo sujo, no improviso. Peraí, o que? Acho que tem um pior aqui andando. E me siga também nas redes, no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ei, Jane Giovanni, você pode ir lá para não esquecer, pode ir lá Ei, Jane Giovanni, me siga também no Instagram A partir da semana que vem Vamos continuar com os vídeos Todas as semanas, todas as quintas-feiras Às 10 da manhã E aí eu espero que quando tiver alguma correria Eu tenho que me rebolar para não deixar vocês na mão, né? Meus inscritos aí Esperando o vídeo Cadê o vídeo? A mulher me postou E já agradeço pelo seu like Espero você no próximo vídeo Beijo, tchau